Fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário E hoje eu vim aqui fazer um vídeo que é basicamente uma conversa, mas meio que uma tag também Que Jaque marcou para eu fazer no canal dela, marcando uma página E eu vou fazer, né? Porque é sempre bom saber um pouquinho mais sobre a vida do leitor Que é o nome dessa tag aqui A primeira questão é a seguinte Onde tudo começou? O primeiro livro que você leu, ou um dos primeiros que você se recorda. E um dos primeiros livros que eu me recordo, inclusive eu tenho ele aqui em cima, é esse aqui, ó. castanca artista por acaso. Ele é um conto original de Tchekhov, russo, e obviamente essa aqui é uma versão adaptada infantil, que eu li na escola, e alguns anos atrás eu comentei com carol e Carol comentou com as amigas e, na verdade, assistiram o vídeo, não sei o que Só sei que conseguiram para mim um livro. Eu chorei que só quando recebi e tudo mais, porque isso me lembrou da minha infância, da época da escola, da biblioteca que eu sempre ia e tudo mais. Daí a próxima questão é inspiração literária. Um livro, uma pessoa, um acontecimento que te inspirou a ser um leitor. Eu acho que não tem uma coisa específica que tenha me inspirado a ser um leitor. Foi muito natural da vida na escola. Desde pequeno eu sempre ia muito na biblioteca, inclusive... Em um dos anos eu ganhei um prêmio de quem alugou mais livros naquele ano, foi tipo cento e poucos livros. Obviamente tinha gibis e tudo mais, mas enfim, ganhei o prêmio, né? Isso é o que importa na vida das pessoas. Então é basicamente isso. A biblioteca tinha muitos livros legais na época e eu lia bastante por causa disso, até depois que eu cresci um pouquinho eu tinha parado e voltei mais perto da época da minha primeira faculdade. Daí tem uma memória afetiva, um livro que te traga boas recordações que você leu quando criança ou adolescente. Eu lembro muito claramente de ter lido a série dos caras de Pedro Bandeira que tem a Droga da Obriência, a Droga da Americana, Pântano de Sangue, Droga do Amor e não sei o que mais, e Droga da Amizade que lançou há pouco tempo, na Bienal 2018 se eu não me engano, eu lembro que eu comprei até ali eu li esses livros, meu irmão lia, uma prima da gente lia também e a gente meio que fingia ser os personagens ah, eu sou chumbinho, ah, eu sou magri, minha prima dizia e era massa essa época, assim, todo mundo era meu leitorzinho e tinha essas aventuras, a gente brincava de ser aventureiro, <risos> brincava de ser detetive, igual os meninos dos caras. Um livro que você leu emprestado e te marcou? Eu acho que não tem nenhum específico, assim, eu poderia re repetir esse livro aqui, mas mais pelo contexto da época e tudo mais, mas nenhum livro específico que eu tenha pegado emprestado ou alugado me marcou, assim, todos foram importantes, né? E um livro que você amou, emprestou e nunca mais devolveram. Esse é um livro que, inclusive, é um dos meus livros preferidos, de sempre, que eu tenho muita vontade de reler, mas não tenho mais edição física e tenho preguiça de comprar de novo em um e-book, né? Claro, porque ninguém é doido também. Que é O Dia do Coringa, de Justin o mesmo autor de O Mundo de Sofia. Eu emprestei a um amigo do meu irmão há muitos anos e... Sumiu. Nunca mais voltou. Até o menino desapareceu também da face da Terra e... Perde meu livro, né? Aparentemente. Vamos pra frente. Um livro que você leu na época da escola, que gostou muito e não foi obrigado a ler, e que hoje, com uma bagagem literária maior, não imagina como conseguiu ler na época. E também acho que nenhum. Nenhum livro eu tenho a lembrança de ter tido essa experiência negativa, que tipo, hoje em dia, nossa, como é que eu consegui ler esse livro? Sei não. Eu li os que a escola pedia e era tranquilo. Pra mim é, foi de boa, eu acho. Lembrando assim, é, não, muito não, uma experiência traumática sim, não rolou não. Ressaca literária, um livro que te deixou por muito tempo sem pegar outro para ler e um que te tirou da ressaca. É, é, inclusive é a mesma ressaca que faz parte. O livro que me deixou em ressaca foi Quando a Luz Se Apaga, de Gustavo Ávila, eu li em outubro de 2019, e foi muito fuderoso, eu é um livro fuderoso, né, muito massa, e inclusive lê. o link que eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição para vocês comprarem, óbvio. Uh, daí eu só fui ler de novo em fevereiro desse ano 2020, que foi com um livro que me tirou da ressaca, que inclusive eu já tinha começado antes em 2019 e tinha parado, que foi bem vindo a uma maravilha de Gabriel Mack, inclusive é outro livro fantástico, eu tenho até um vídeo falando sobre ele aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. aí ponto, os dois foram muito bons um me deixou na Ressaipe e outro me tirou. E é assim que funciona a vida, né? Um autor que você leu na infância ou adolescência que é um autor favorito até hoje. E esse, quem acho que me conhece mais desde o começo do canal ou sabe mais das minhas leituras, sabe que é Marcos Suzaki, de A Menina Que Roubava Livros. É um autor que eu li todos... Não, não li todos. Um autor que todos os livros que eu li dele até hoje eu amei. E eu tô com o último Construtor de Pontes no meu Kindle, só que ainda não peguei pra ler, né? E assim a vida vai seguindo, sempre enrolando. <risos> último livro que leu. Último livro que eu li, nesse momento que o vídeo saiu, provavelmente foi 100 Anos de Solidão. E tá aqui em cima também. Eu tô quase... O que é isso? Tô quase terminando. Falta, sei lá, tô em 85%. Falta só um pouquinho pra acabar. É isso, né? o último livro que eu li provavelmente é esse. Mas hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o último livro que eu li, eu não sei qual foi. Deixa eu procurar aqui, vamos procurar bem rapidinho, no Scooby. último livro que eu li, eu vou dizer agora, foi Em Seus Mortos, de Ana Paula Maia, a mesma altura de Assim na Terra como Embaixo da Terra, que também tem um vídeo aqui no canal, já falando sobre ele. Daí a última questão, por último, um livro favorito da vida, pode citar mais de um. Eu acabei de dizer, né, que o Dia do Coringa foi um dos meus livros favoritos da vida, um dos livros favoritos recentes que eu li foi A Quinta Estação de N.K. Jameson, que é uma fantasia fantástica, muito fuderosa de verdade. A Lógica Inexplicável da Minha Vida, de Benjamin Alire, Matéria Escura, isso eu tô lendo aqui, eu tô falando, mas tô lendo aqui. <risos> e, enfim, muitos livros. Ah, O Gigante Enterrado, não posso esquecer, eu vou até pegar aqui. Só porque faz tempo que eu não falo desse livro aqui no canal, O Gigante Enterrado, leiam, nem todo mundo gosta. Reconheço isso e entendo as pessoas. Não entendo, não. Leia de novo. <risos> Ai, que livro bom. Saudades dessa época. Foi tudo pra mim. Ai, vamos pra frente. Ei, Daniel Galera, também eu amo. Barba em sua para de sangue. Até o dia em que o cão morreu. Até o dia em que o cão morreu. Mãos de cavalo. Gosto de muitos livros. Minha noite e vinte. Daniel Galera, eu acho que eu gosto de todos os livros dele. Em uma escala bem parecida. E é isso. Eu acho. Se você quiser saber mais dos meus livros favoritos, dos livros que eu li dos que eu quero ler, me segue no Scoob. Tem aqui no box de descrição o um link do meu perfil lá. Que aí fica mais fácil de saber e acompanhar as leituras tudinho, certo? Tem outros livros favoritos, obviamente, né? Por exemplo, no Scooby eu marquei 72 livros favoritos da vida. E eu queria saber qual o seu livro favorito da vida. Deixa aqui nos comentários para eu ver se eu já li, pra né, eu pegar para ler, quem sabe. E aumentar a minha lista de leituras, que não para nunca de crescer. <risos> se você assistir esse vídeo até aqui, valeu, a gente se encontra já já.